Olá! Nossa dica legal de hoje é que você aproveite sua pausa para se movimentar. Ficar muito tempo na posição sentada prejudica a circulação nos membros inferiores. Por isso, levante do seu posto de trabalho e caminhe. Vá ao banheiro, se alimente, tome uma água, um café. Você sabia que a nossa panturrilha é conhecida como nosso coração periférico? Quando a musculatura dessa região se contrai, ela impulsiona o sangue em direção ao coração. O simples fato de caminharmos aciona essa musculatura, melhorando a circulação e prevenindo problemas vasculares. Então é isso. Até a nossa próxima pausa legal.